Se você está assistindo esse vídeo, é porque está no lugar certo. Pesquisou por algo do tipo, ganhar dinheiro pela internet ou trabalhar em casa. Sim, muitas pessoas vivem da internet e ganham muito. Mas porque a maioria desiste depois de algum tempo? Existem muitos cursos ensinando milhares de estratégias. Até chegar aqui, já adquiri bons cursos na internet. Mas são tantas estratégias que você acaba se perdendo e desanimando. Não acredite em quem diz que você irá ganhar muito dinheiro logo no primeiro mês. Eles querem apenas vender o curso para você. É preciso montar uma estrutura para que isso aconteça. No primeiro você já poderá realizar suas primeiras vendas seguindo as estratégias desse curso. Mas terá que ter paciência para alcançar seu objetivo. O curso é super objetivo e explica de forma simples como usar a maior máquina de vendas da internet. O YouTube. O curso afiliado iniciante. Ele não fará você perder tempo com estratégias que te darão pouco resultado e vão causar desânimo logo no início. Ele foca no YouTube apenas. Uma ferramenta onde você coloca um vídeo e ele ficará 24 horas por dia trabalhando para você eternamente. Não existe outra ferramenta mais poderosa. Então não perca tempo com outras estratégias nesse momento inicial. Aos poucos você terá que usar outras em conjunto com o YouTube para alavancar o seu negócio. Aí sim, depois de algum tempo você conseguirá realizar aquilo que está procurando. Viver de uma forma sustentável e trabalhando em sua própria residência. Poderá ter uma bela casa, fazer aquela viagem dos seus sonhos e levar a vida que sempre quis. Mas é preciso muita dedicação para que isso aconteça. Não se engane. Terá que trabalhar muito e entender que isso é o um negócio da sua vida. Porém seguindo as estratégias ensinadas nesse curso, ir alcançar o sucesso só dependerá de você. Assista a um mini curso de meia hora para entender melhor sobre o poder do YouTube e já ir praticando algumas técnicas vencedoras. É dos mesmos produtores do curso e totalmente gratuito. Veja também Olá, alguns depoimentos dos alunos. O link se encontra logo abaixo desse vídeo. Gratidão aos meus amigos aí o Sérgio e o Jefferson, tá certo? está com um treinamento aí afiliado iniciante, um treinamento muito, muito, muito bom, voltado aí para você que ainda não tem resultado com a internet, você que está começando agora no Marketing Digital, cara, treinamento fantástico, muito bom, eu assisti as aulas, via lá dentro, é um treinamento muito bom, eu que já faço, é, já tô no Marketing Digital há um ano e meio, né? é, fiquei impressionado com o conteúdo que tem lá dentro, conteúdo muito bom, muito bom mesmo, Tá certo que eles estão disponibilizando lá dentro desse treinamento e assim, sem falar o suporte deles, que é um suporte incrível né é, eu tenho um grupo deles que eu faço parte no WhatsApp do Sérgio e do Jefferson e assim, eu fico impressionado com como que eles é, estão sempre à disposição lá para ajudar as pessoas estão sempre é, tentando ajudar as pessoas de todas as formas ali dentro de ter resultado né e com esse treinamento também não é diferente as informações desse treinamento é muito valiosa vale muito a pena é um passo a passo, é o simples, igual o, o, o Sérgio fala, é o simples que funciona. E dentro desse treinamento é bem simples, bem prático de você aplicar, entendeu? É, se você fizer o que está ali dentro, não tem como você não ter resultado, tá certo? E o suporte deles também é um suporte incrível. São duas pessoas maravilhosas aí, é, diferenciadas no mercado, né? Pessoas que querem ajudar mesmo, né? Tanto o Sérgio quanto o Jefferson estão sempre à disposição para ajudar né? você ter resultado. E com esse treinamento não é diferente É um treinamento muito, muito, muito bacana Que vale a pena, pessoal, vale a pena Se na minha época que eu conheci o marketing digital Tivesse um treinamento desse Meus resultados teriam vindo bem mais rápido do que vieram Tá certo? Bom, meu nome é Douglas Augusto Espero que você tenha gostado desse vídeo E se você está pensando em adquirir esse treinamento Não perde tempo Vai lá, corre lá, garanta sua vaga Para você começar a ter resultado Dentro do marketing digital, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, tudo bem? Um rápido vídeo aqui só para estar tá agradecendo aí ao Jefferson e ao Sérgio. Do grupo Afiliados Iniciados aí. Que depois que eu comecei a acompanhar eles aí. Recebendo algumas dicas e sacadas aí. Com foco no YouTube. Os resultados começaram a aparecer através dessa plataforma. E... Indicar aí para vocês aí o treinamento deles que eles acabaram de lançar, que com certeza é de grande valor aí e vai te ajudar bastante aí para você que quer focar aí 100% no YouTube e ter resultados aí constantes, ok? Hoje, por exemplo, tô aqui na praia, tirei uma semana aí de, de férias junto com minha esposa e as vendas aqui vêm acontecendo aí através do YouTube de forma automática, né? A gente tem que trabalhar com certeza, mas... O trabalho, depois de feito, vem aí gerando resultados com toda certeza. Ok? Grande abraço aí. Obrigado, Jefferson. Obrigado aí, o Sérgio. E vamos que vamos. O link do curso está logo abaixo. É só clicar para saber mais.